A explicação que eu tenho para o vídeo, do áudio, da música que eu fiz ontem, da música que eu fiz ontem, é, é sobre... sobre só No vídeo só tem um erro, ou dois, ou três, ou os que houver, mas o que eu vi mais concreto é eu... Te corta a cabeça. O erro é eu, é eu. Se tiver com a direita, te corta, ou seja, corta a cabeça. Vou colocar agora no papel, vou fazer aqui um, um, um desenho ilustrativo para ver, é, ver qual é do, do, do direcionamento que vai para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para um lado, para o outro e outras direções. Por quê? Não é o golpe, não é o golpe. Falando da palavra concreta, eu. Falando da palavra concreta, lua. Lua, a noite, o dia, a lua. Hum, falando da palavra concreta, lua. Horário da lua, a noite. Horário do sol, o dia. Às seis da manhã, dia. Hum, às sete da tarde, noite. Então, da palavra concreta, lua. Por que direita, esquerda, direcionamento, outro. Todas as, e outras direções, ou seja, direita, esquerda, para cima e para baixo, e outras direções. Falando agora sobre. sobre. Sobre. como é que é mesmo? É, falando sobre. Sobre hum, Lua, a palavra concreta Lua, por aí que eu ia. Por que todas as direções? Porque a palavra Lua e todas as direções, aí que eu tava. Porque aonde que entra? o corte, o direcionamento, a soma, a força, a força, a, a força, é, é a, bom, a força, a firmeza. O retorno, o direcionamento, o, dire... o, o, o, o direcionamento e a aplicada. no direcionamento, direções. Vou fazer um desenho aqui. Quem quiser curtir, curte, quem não quiser curtir, não curte, quem quiser curtir, curte, quem quiser não curtir, curte. E aí fica a coisa. Já é? Tranquilo. Hum. O que tem a ver o jiu-jitsu com isso? Espera hum. é. aí um segundo. Vou pegar o papel aqui o que vai dar. <coughs> Na verdade não era a parte, é, o que estava errado no vídeo é a parte que é, eu acho que, que, que ficou ali a palavra que estava que errado para mim, que, que, que eu não devia ter, que eu, eu deveria, devia ter saltado. Né? Ou seja, também eu pensei um pouquinho, cantei e tal, pensei um pouquinho, cantei, parei e tal, tutututu, no começo, com a frouxa, tututu, tututu, tututu, tututu, tá? ou seja, sem ar. Com a frouxa. Ou seja, devagarosamente vai se ah, calma, Ou seja, na, na verdade, devagarosamente, é devagarosamente é, eliminando os fatores. Né? Ou seja, eu, eu, eu, tu, tu, tu, tu, tu, ou os fatores são os seguintes. Tal, pode até ser, pode até ser, ó, querendo falar de outra parte, a parte ah, 30 mil escritórios. Mil. No meu último escritório tinha 30 mil salas. 30 mil salas. Bom, há muito, tempo, há muito tempo atrás, tal... Muito tempo atrás, muito tempo atrás... Houve uma greve, a greve, houve... É... Houve, houve a, a, a imobilização daquele escritório que havia do lado de fora, não sei se a houve porque era dentro, não sei se porque se houve porque era fora, não sei se houve porque porque lá fora tinha algo, e algo que tinha fora vivia com um ciclo rodeado de pessoas, e aquelas pessoas deveriam ter um, um, um, um, um movimento, porque... Fora não podia ficar aberto e dentro podia, podia funcionar, mas tava, permanecia fora de dentro, de, do entorno de trabalho. E o entorno de trabalho não podia permanecer ativo, porque fora havia muitas pessoas famintas e ao redor foi se, é, se, se agrandando, ou seja, é, por assim dizer, foi se, se expandindo e aquele determinado lugar permanecia fora do entorno de trabalho de algo bem maior e como era bem maior aquilo que permanecia fora aquilo que permanecia fora era o que era o que segurava era o que segurava algo muito maior que permanecia dentro de outro local era uma parte de algo bem maior Totalmente desprotegida. Não sei por que, que houve a greve, nem sei por que, que, nem sei por que, que, que, que, que aconteceu e tal. <risos> é, mas, um segundo, vou chamar. Sobe, ladinho! Sobe aí, pô! Sobe aí, pode subir. Tem não, pode subir. Pode subir. Sobe pela escada. Aham, uhum, sobe Só tem. E, e na greve foi bem maior tal estou fazendo um desenho que vai esperar um pouquinho vai vai ter que esperar teve um houve uma greve por algo que permanecia fora que era bem, que era cheio, pode entrar vou só fazer um desenho rapidinho fica à vontade aí por que algo menor de algo que era bem maior que era externo e ao redor bem maior e aquilo e aquilo faz uma live aqui Oh, mas o que tá... você não falou, cara? Beleza, <risos> Tranquilo. <risos> <Saindo>. <risos> Tranquilo. Termina aí, então. É assim? Opa. Ah, peraí. Ah, peraí. Oh, Trava isso aí, depois você termina. Eu tenho que sair. Sério, cara, estou atrasadão. Eu mordei oh, tarde, cara. Ô Felipe, Você consegue fazer isso? Sem sim, ou... crise. Sem crise, mano. Rapidinho. Você quer ir lá? Deixa eu falar pra você. Então, vou, vou lá. Show, demorou. Demorou. É, ó, tá, ele tá, tá, tá, tá rodando 63% tá não tá dando continuidade para finalizar a formatação. Sim, entendi. Show. Entendeu? Show. Vê se você deixa ele levinho, aí tem que abrir uma conta aí para mim poder. Show qualquer coisa muito. Um você abre aí já me dá certo, show. Valeu, eu pego depois, o... depois tranquilo. Falou. Falou, cara. Valeu. Falou, Valeu, Valeu. Valeu. É um... Não, vou, de... vou deixar fora. Não, eu vou deixar. Não, vai tranquilo. Eu vou deixar aqui para você, tá? Valeu. Valeu, abraço. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado. Vou continuar aqui na live aqui. Aí aquilo que tinha fora daquele estabelecimento que era bem maior naquela época, tal, tal, tal. Porque a lua e tal, não sei o quê, não sei quanto, tal. né sem falar na mente. Por quê? <coughs> Puxa um assunto. Neuro, assunto, neuro, puxa um assunto físico, assunto físico, puxa uma... Você acha que a cegueira, você acha que a forma, um comprimido, você acha que, não falando, mas dizendo, a comparação de quantidade, quantidade, você acha que acúmulo, um pequeno, ou um tamanho, ou a quantidade, ou a química, ou equivalente ou simplesmente a força. A força não é ser bem formado, bem formado, culto, ser culto. Bom, e naquele, e naquele, e naquele momento, naquele momento, naquele momento o, o aconteceu naquela época, aquela, aquela, aquela como é que houve é aquele. aquele ah, meu Deus, aquela, greve, aquela greve. Por que, que houve aquela greve e ao redor haviam coisas maiores e, e, a, e afora havia algo menor? Mas se era tão menor e ao redor tudo era tão grande, tão lindo, por que, que o que estava ao redor não era tão pequeno como aquilo e não ficou tão lindo como ao redor e permanecia algo que era bem maior? que estava fora do maior e era menor, e já não houve. Bom, entendo. Lembrando disso, ou seja, entrando nesse ponto, nesse aspecto no começo, na música anterior, na continuação, no que deveria ter pulado ali na música, no raciocínio e tal, tal, rapidinho, a continuidade, a continuação do... do... do... Do, do. A continuação do. Do. do, do então, A continuação. Então, feliz. então a continuação, por que eu entrei? eu seja, eu, eu observo, observei, e, e, e do corte para a direita para a esquerda, em todas as direções, para um lado e para o outro, em todas as direções, e entrei nessa parte da história, talvez de uma cidade que alguém conheça. Mas por que que ao redor tudo era tão lindo? Tô, tô, também não citando isso, você citando isso, mas não citando mais, por exemplo, de algo. Tema, a lua. Vou fazer o desenho. Então, algo que era bem maior, que permanecia algo menor, fora e ao redor, e aquilo que era menor, porque não ficou tão bem maior? Porque era de algo tão grande e não ficou bem melhor e já não há, ah, ou seja, já não já já, já não está, ou seja, não é dessa forma uma história boa para se estudar, ou seja, é uma coisa é uma coisa é uma coisa divertida, é uma coisa divertida, né? Divertida não, uma história complexa porque houve a, a greve, porque houve aquela aquela colisão aquele choque todo, aquela na verdade porque houve a greve, porque houve a greve, né? Ou seja, porque houve o fato né? Algo tão pequeno, algo tão bem maior tal, mais ou menos por aí. Vou desenhar a situação agora sobre a música, sobre a música, é? Desenhar a situação sobre a música, corre. É? para ficar, tipo assim, bem explicado. E como é que funciona essa situação? É... Fugiu um pouco na mente que eu tive que mudar de assunto, tal, mas consigo ilustrar. Tranquilo? Vou colocar a câmera aqui. a força, a, é, a força, a convicção, a formação, a formação, o retorno, a preparação, ou seja, ou preparação ou aplique, ou seja, mais ou menos sobre o fato de, de da lua tal, aquela coisa toda entra na Medicina, né? entra no, no, no, no que for, entra no que for. Sabe? Mais ou menos assim, tipo, para entender. Não é tão bom ficar tão bem localizado, tão expanso, ou tão difundido, ou tão perto, ou tão longe, né? Talvez se localizar melhor, ou às vezes sumir, ou às vezes alguma coisa assim, né? Então, vou desenhar aqui a gente ver. Aonde começa? Na perda, né? Ou seja, te vo, lo, i, tevoloí, -i, te i É, é u, um, i devoluí, i Tevoloite, te, te, Forço te. forço contra essa coisa, tevoloite. Te. Forço contra contra essa coisa, tevoloite. Te. Então, tevoloite te é onde você força contra algo, onde você consegue resolver a informação, tevoloite, vo, te, vou anotar, né? quando você consegue resolver a informação, a informação é de, na verdade ela, ela foi des, desentrelaçada desentrelaçada evoluíte após desentrelaçada desentrelaçada evoluíte desentrelaçada desentrelaçada é, é, é, já tem pronto nasce, é. Nasci, ou seja, é nasci, N-A-C-I. Uma nova ideia, ou seja, te ítere, tevolo ítere, te ítere, tevolo te te te desentrelaçado, Desenho. Trelaçado. Nasci. Nasci. Uma. Nova. ideia. Aonde ah. que a nova ideia não permanece? No tevoloite. Tevoloite. É tevoluirte, tevoluite, criando ideias novas. Na verdade, não é ideias novas. Tevoluirte é, nasce uma ideia nova. Tevoluirte desentrelaçado, nasce, nasce, é só nasce. Não é uma nova ideia. Desculpa. Nasce, é apenas nasce. Ou seja, forçou contra essa contra essa, contra, contra essa, é, contra, contra algo, algo, algo, algo desentrelaçado. Forçar contra, contra algo desentrelaçado é nasce si. a si e si, na, é diferente. Então, a Lua, aonde que ela corta a Lua corta quando a interferência do Sol. A interferência do Sol, na verdade, nem é o Sol. O Sol é lindo, velho. Mas, desculpa a expressão. O Sol é maravilhoso. Ah, a Lua corta quando o que está se si, está entre a si e, na, e após a Si, na ou nasci. Ou seja, nesse intermeio, que é, que é, que é descendente, ascendente, de nasci, se si, a si. Ou seja, isso daí isso daí é algo, mas se você ignora, não acontece nada. Não acontece nada. Uma puxada. Uma puxada. Uma puxada, duas puxadas... Um empurrão, uma convicção, uma força, uma introdução. Uma introdução. Já são coisas diferentes. Já são coisas diferentes. Então, se a, a concedi, a concedi, a concedi que em ti és e a cu, a U, bom, a concedi, a concedi em si a cu percepção na a na si na então isso daí é onde que entra o corte da lua agora se é a acedi a a acedi que é si, a puxada. Ah, a puxada. Até aí dá para entender. Bom, acedi a lua, a puxada, e nasci, a si, na, e si, na, e a si. Bom, entre a, que é força, sobre algo, então, por que? A, a forma de corte da lua. A lua só começa a cortar quando si é puxado e sinago sinago sinago sinagôter, sina ou seja, siná ou simplesmente siná siná. Quando a, quando quando si é a lua a lua só corta quando Sina, siná é, ou si é. Quando si é puxado, é a lua corta. Então, era porque tevoluiter tevoluiter é em si próprio, ou seja, é superar. Ou seja, na verdade, não é superar, porque a rede então é super. Asi... As... As... A... Si, As... A, a, a, a, a, a, a, a, Acon a con si, a con si, a, con a, con a con é, Que é a mesma coisa que em ti, o funcionamento. Então, em en ti, o funcionamento, a con que é evoluir ter, após, entre todas as coisas, que é ensinar assinar, sina e por aí em diante da puxada que é cortar. Por que cortar? Porque quando... Corta, corta, corta, corta pá, cor, corta é pá, corta é pá, e pá, e, e desacopla, desacopla, tu adianta, tu adianta, ou seja, tu adianta, que desacopla o ponto, adiante, adiante. desacopla, adiante, adiante, adiante, adiante, devoluíte, novamente, retorno, entrada, observação, ida, refor, re, ré, reforma. Nova forma, nova forma, perda, perda. Você novamente tem que realizar o mesmo ciclo. A observação determina que o desacoplado volte a acoplar ou o acoplado se desacople do que é si mesmo. Essa é a parada da música. Tipo, é algo tal, entendeu? Meio, hum, que e tal. Então, se muda de uma forma, porque tudo isso, o que tem a ver? Porque a única coisa que muda a superação é a perda. E a perda não é... uma mota, uma, uma poeira, porque uma poeira é fácil de se resolver, uma poeira vai te alimentar, pega manhã, urina, bebe água, se alimenta, toma banho, é a força que permanece, ou seja, a única coisa que desacopla a cobra do em si mesmo por que tudo isso, tal, o corte, a lua, a puxada, pirulito, em si mesmo, em si, e tal, perdi um pouquinho agora de trás, que era, que era sobre é, Tevoluir te ter e voltar a fazer o ciclo retorno. A puxada, que elimina a sua ou as dos demais, por hum, palavra correta. Hum, é, bom, a palavra correta? Após eu acho que eu vou entrar nessa, mas... É, como é que é isso? Ah, não é uma poeira, não é uma poeira que vai te, que vai te, te, te eliminar do fator delta. Alfa é uma ordem, delta é força, ou seja, na verdade o fator A ou do fator D, são duas coisas diferentes. B é procura. A é... For... A é... é distorção. Então, é a... a poeira não vai te eliminar do fator I ou do C, I ou do que for. A poeira não elimina. É uma força imensa. Mas se tudo é ter quanto mais devagar trabalha, ah, quanto mais devagar trabalha, ah, o, o a decadência Então, a puxada da linha, ou a puxada de qualquer lugar significa que você não é autossuficiente suficiente incapaz de entender alguma coisa. Ou seja, não julgando mais, ou seja, que você está com a necessidade de fazer algo que não é do seu cotidiano. E essa necessidade de fazer algo que não é seu né? interfere com vida dos demais. Mas, sem isso, simplesmente uma aula técnica, teórica e um barra dois, ou um barra três, na verdade, ou um barra três e meio. Né? Quase por lá. Né? É, não é uma poeira que vai evitar de você dar retorno de alguma coisa tão Por que isso? Mas no seu cotidiano, por quê? Como tão leve, melhor fica. Então, qual é o plano, ou plane ou planar, ou jame, ou tanê ou to, de, ou argumento? A é o símbolo. Não. Como eu disse antes, também não citando. Mas eu ia que é o símbolo do absurdo. Mas não, às vezes sim, às vezes não, né? Verdade. Ninguém passa dando um só avanço. Ninguém só avanca. Bom, citando sobre isso, tem outras coisas, outras viagens, outras, outras palavras. Ninguém saiu por aí. Sei lá. Ninguém sabe, mas quanto mais leve vai trabalhando a decadência, maior o retorno. Por que isso? Um outro outro você não vai de cabeça baixa, cara. Tanto faz, é igual. As pessoas são normais, elas não se mordem. Nada que se morde. Nem o vento se morde. Aonde que esse tal descimento aí é mesmo? de giro, perda, retorno, reformação de aço, aquela coisa toda que, entorna, que é porque, ah, tá não torna, não é aço. Por que? Ah, você está lá, você está aqui, você está aqui, por que vai, estar... ah, vai estar lá, está que está lá, está lá. Isso é o corte da lua. Por que, que acontece isso? A soma, a palavra te, evoluiu T, desenhada, é, é, diretamente seria permaneci é, estava lá direcionando o meu caminho de lá, ela começou a se enviar de se enviar, ela começou a, é, a se comunicar de começar a se comunicar ela teve que ela teve que uma solução após a solução ela deu retorno, após ela dar retorno, ela teve que, ela teve que dar retorno. Ela quando ela deu retorno, ela se alocou novamente em, em outro lugar onde é, ou simplesmente cortou. Quando cortou, ela, ela, ela deu retorno, cortou, quando cortou... Quando cortou, é, é, novamente é, a vazão da força pela puxada. Mais ou menos isso. Ou seja, por quê? Ah. É uma coisa interessante, mas simplesmente no nome desse vídeo que eu vou colocar de ter o quê? Tá bom? Bom. Ah, uma explicação assim meio... Mas tipo assim... desculpa. Tipo assim... É... Não, não, Então, o que significa... É... ANU, NU, NUB, significa diferença de mistura, de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 Sobre... Sobre... Sobre... Sobre... Acelerar... Sobre... Sobre... Ah... Sobre corte a lua... Entendi, entendi que eu tava... Ah... E o, e, o, e o si e o na, e, e toda aquela coisa. É... Uh, bom dia. Valeu. É... Ah, lembrei. Porque n U, N, I, N, A, a mudança, ou o, o. Qual o furdo normal do dia a dia, porque o alfabeto tem 26 letras, em português 28, em, em outras nações, sobre o latim. E na origem seria, seria a, a, a, a junta do que era 26 por 2, 40, 52, que seria 52 do que era, do que era é, a coraça dos cavaleiros e tal, não sei o quê porque aquilo se, se formou, porque era tudo uma só e antes de ser uma só, e aquela coisa toda, tal, por quê? Porque quem é, é si, lá em si, a, n, u, ou b, n, b, n, a, ou, ou alguma coisa assim, que já não, não eu, sou, sou, eu falando e pensando sobre isso, mas só relevando, ou seja, passando por alto, Passando por alto, significa que nem pode, nem quer, nem muito menos deve entender que um O é entrada, um A é perda. Um B é é um é uma uma é uma, uma geração e, e tal, tiririta, talalá, lá, lá Aquilo, ali, isso que eu falo é sobre o quê? Sobre o quê? Nem pelo sangue, nem pelo nada, nem pelo quê? Cada um em si. Ou seja, qual é a diferença? Isso faz? Que porra, Deus! Sempre anda de cabeça abaixo. Normal, como boa. Perdão, não tem problema algum, mas por que isso? Bom, é... Aquilo ali, aquilo ali, é, é, é, é onde dá para entender, é onde dá para entender que sobre a puxada e, e, e, e, e, e a mistura, o que é, o que vier é, que ah, é muito lindo tudo isso, Porra, mutualmente, devagarosamente, rapidamente, né? é, por alto, por baixo, fora... É, volubre, Lógico que não, Lógico que não. Qual é cada palavra. Agora a palavra? Qual <risos> é a palavra? Qual a palavra? Toma aí, achar que ninguém acha que nada, nada qualquer coisa. A cada tevoluiter. Te a cada tevoluiter. Te o retorno da missão é um aspecto diferente sobre aonde vai parar o teu na verdade é um aspecto diferente aonde que aquilo era, era fixo, aquilo era fixo depois de ter um evoluído, era puxado depois era puxada, era muita força depois de muita força, é né? onde foi parar depois de onde foi parar, a passar desapercebido depois se você é um A, se você é um D, se você é um ser, se você é um é, é um, um, um, um, um a negativo, ou se você simplesmente brinca com sangue. Toda Toda a história, é o quê? um Toda caderno história um um não um esquecer. um um um um né, já li um o bom Sobre toda a história, é o que? Que independente de qualquer coisa, a única parada que tem aí é o quê? Pô, tá que? Pô, não isso. Independente, independente de qualquer coisa, não. É tudo se, se, se, se, se, se, se, se forma nisso. Em quê? Em puxada a força, a, a, a convicção, a, a, a história, a parada toda. Se, se antes de começar, ao meio, ao pós e quase no final, sobre tudo aquilo que... Ia acontecer! Ou seja, ia acontecer. É isso daí. Mutualmente, se fica, se forma, vai, eleva, e não foi ninguém, nem vocês, nem você, nem, nem, nem, nem, nem, nem conta milionário. Foi simplesmente isso daí. Desde 1990, em 1993, entrou o E tudo não lindo Sofri muito. Desde 1987, que era o reis, que era a lei do couro. Cinto, fivelo, couro, bota para se sustentar. Então, se tudo a lei... Ou seja, a, a, aquela autonomia, o milho, e as cores, e o azul, e o branco, e o amarelo, tudo se basa nisso que já ia acontecer, no mutualmente atualmente, 1800, ou seja, 1700, 1800, 1900, 1900 2001. Um, talvez. Ou não. Então, o que, que é isso? Tem, tem como resolver. Claro que tem como resolver com certeza que tem como resolver. É para tudo tem uma solução. Mas, tchau. Ou seja, para tudo tem uma solução. É o que? Todas essas coisas envolvem isso. A puxada força e a. É porque tem um, um negócio aqui na tela aqui, deixa eu ver aqui. A persistência, a persistência do contaminado persistência, a persistência em dizer que algo é por e não entender que a cada volume a procura é imensa sacrificar os seus não é simplesmente pelo fato de que ele é tão bonito velho né ah para mim bonito mesmo só para finalizar e esses um minuto atrás só para finalizar o vídeo um minuto atrás é seja para mim bonito é acordar tomar café andar de sapato e ficar de boa entender que essa persistência é aquilo que denomina sobre fora daquilo e do outro o corte, a puxada, que é a única coisa que manipula. Eu não quero citar uma palavra. É o quê? O R afora e tudo aquilo que a gente tem dentro Bom dia. Hum.